Hoje estou aqui com o meu amigo Diogo Ruben. e o Ruben, hoje temos ali atrás, de vez em quando vai reaparecer aqui, <risos> mas é para, olha, é, para, é para participar, vamos andar no leon. se vocês são mais atentos à minha página e às minhas redes sociais, este foi um leão que eu publiquei. I think you only love me It's a rebound then it's driving Tasting with the fate, not they are mine tiraste as palavras da, da boca. Vem? ficar é mesmo desligado Ian. que é como ando todos os dias, mal saio da porta de casa, <risos> desligo tudo. Mas assim, não vais escrever até amanhã. Thank